O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deita-me e faz-me verdes pastos. Guia-me mansamente, águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, o amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vale e o teu cajado me consolam.